Meu nome é Paulo Regus Neves Freire. Sou conhecido como Paulo Freire. Eu sou muito mais do que um ser no mundo. Eu sou um ser com o mundo e com os outros. A pedagogia freireiana, o diálogo, dar a palavra. É assim que podemos dizer que uh, a pedagogia e o de Paulo Freire é revolucionário. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. E eu digo, quanto mais barbárie tem, mais os livros de Paulo se vendem. Então, mais do que nunca, eu acho que ele é atual. Mais do que nunca. Ninguém entende Freire sem, a, sem entender a sua história. Nem a história de vida, nem o dos momentos em que ele viveu.